hoje, no palco do Sonho e Prosa, Paral Estrela. E aí, gente? Bem, tranquila? Tua, beleza, beleza. Beleza. beleza, tudo bom? Me vi em pedaços derrotada pelo tempo Que insistem em deter Deito no número da sorte, eu apostei. Quem me dera antes tudo perceber. Sei quem me dera antes de tudo perceber Deitei nesses braços e as velhas cicatrizes Bem, eu queria começar conversando com vocês eu, sobre o um movimento que vocês fizeram durante a pandemia, de ficar caçando parcerias e fazendo trabalhos online. Vocês fizeram parceria com muita gente, na verdade, né? Fala um pouquinho desse dessa aventura que foi aí na trabalhar com produção musical durante a pandemia. Cara, inclusive nós participamos de um Som e Prosa online, online também é, entre as parcerias aí, Entre as, todas as experiências online que tivemos, teve essa do Som e Prosa também. Cara, o Nasceu tudo a partir do Varal Resenha, lá que era o nosso programa de entrevista, assim bate-papo, com pessoas sempre ligadas à música. assim Na verdade, até podia ser de outra área, mais para conversar especificamente, mais sobre música. É, já era uma ideia que a gente tinha desde o começo, mas a ideia era fazer presencial. assim Daí, naquela coisa, a gente tinha se mudado há pouco tempo, todo mundo trancado em casa, a gente resolveu meio que aproveitar, da, porque tava realmente todo mundo em casa, né? era muito mais fácil da galera poder falar com a gente também, combinar os horários e tal. E a partir desses, desses bate-papos que rolava uma, uma afinidade com a galera, começamos daí a, a fazer os convites e propor essas gravações online, que era também nessa, cada um gravando na sua casa. tipo Teve música que, sei lá, depois de um ano de lançado, foi a primeira vez que a gente foi tocar ela com banda, ensaiar todo mundo junto. Caramba. E vocês lançaram muita coisa, né? Então teve bastante produção, teve um álbum que saiu em 2020, que saiu o álbum que vocês fizeram? 2019. 2019. Finalzinho, né? 2019. É 2019. Então, tá. E teve até por, por esses contatos das parcerias que vocês conseguiram encontrar a Mabi. Exatamente. Foi o Lucas Gonçalves, que eu acho que também participou de um som em prosa, né? Online. É, o material autoral dele, a gente fez um som em prosa. Isso. Ele é baixista da Maglore, ele participou do Varal Resenha, Gravou uma música com a gente, e daí a gente, quando tava nessa transição de vocalista, a gente pediu uma indicação para ele. Ele que apresentou a Mabi pra gente, e daí ela entrou na banda. Até pode falar um pouquinho sobre isso. Como é, que você achou esses loucos? Aqui. É, eu achei esses doidos. <risos> é, então, é, eu, eu tava até contando né, que eu, eu fui tietar o, o Lucas Gonçalves, porque eu já sou fã da Maglore desde 2012 e tal. E, e eu vi que ele lançou um álbum solo, né? E aí eu fui atrás de conversar com ele, falar que eu tinha gostado muito do álbum dele. E aí eu falei, ah, eu também sou cantora, e tal. E ele, ah, eu vou escutar suas coisas, né? Eu tinha alguns, alguns videozinhos no Instagram, ele ouviu. E aí ele falou, você quer fazer um projeto comigo, né? É, eu tenho essa outra banda, que é a Vitro, e eu queria chamar você para fazer um álbum com a gente, né? Que... É, um pouco mais pro seu estilo, que eu gosto muito de jazz, né? Eu tenho muita influência do jazz. E aí ele me chamou para esse projeto, e aí a gente tentou o PROAC e tal. Não deu certo, esse plano ainda tá em suspenso. E falei pro Lucas, né? Se você souber de alguma banda que seja querendo uma cantora e tal, é, pode me falar. E aí ele, beleza, né? E aí passou um tempinho, ele veio falar comigo, ó, achei uma banda que tava procurando uma cantora, tal. Cara que foi a ponte. É, aí eu fui, nossa, foi muito engraçado, porque eu fui, eu fui falar com eles, eu, eu, vi as, eu vi as músicas dele, vi vídeos da, da Varal Estrela, tal, e aí quando eu fui mandar mensagem pros meninos, eles estavam, na mesma hora, tipo, mandando mensagem pra mim, já tipo, um querendo o outro, assim, né? Aí a gente falou, é, se encontrou, né, é, fizemos... É, uns testes, né? umas músicas juntos e já deu certo logo de cara e aí estamos juntos, né? E vocês já gravaram músicas já com a sua voz já super recente também, Sim. né? A gente já gravou quatro músicas né? em, que eu, em que eu tô cantando. É, primeiro, nessas parcerias que a gente estava fazendo né? a gente tinha feito uma com o Carlinhos Carneiro da Bedeobaldi, da, da né? Com o Mário do Rai é, quem mais? Que... E o Pedro Petraco, né? Que é Conseguem Dançar. Aí foi logo que a Mabi entrou na banda e ela já chegou pondo voz já numa música nova, assim. Então, tipo, aí agora a gente lançou mais três singles novos, né? Sim. Muito bem. E eu conheço, na verdade, esse pessoal desde 2014, 2015, né? O Sonho em Prosa veio para Curitiba, mas a gente gravava lá em Bauru. E aí aparece a galera de Itapeva lá, né? Com outro projeto, né? O Pink Big Balls. E vocês estão na luta até hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, porque sempre com a música autoral, eu sei que vocês tocam também covers é, em outros projetos, mas essa coisa de ir desenvolvendo a capacidade de composição. Né? O Rodolfo, sempre que ele manda, faz alguma coisa nova, ele manda para mim também para dar uma olhada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Rodolfo, sobre assim, meu, é sempre um aprendizado, né? E faz esse comparativo ali, ó. 2014, 2015, para as produções de hoje. Cara, é, eu acho que é, é isso, assim. É sempre é um aprendizado e as coisas vão melhorando, assim, com, conforme você tem mais experiência. E eu não digo melhorando que são coisas melhores ou piores, assim, mas. Tipo, a gente vai melhorando ali no processo mesmo, né? Desde a criação até a gravação, até o finalizar, entregar a música. Mas é, eu acho que é isso, mano. É... Como eu sempre falo que. Tipo, tem muita inspiração também, mas é, é aquela coisa de prática também, sabe? Você vai fazendo e vai ficando cada vez melhor. E a entrada da Mabi agora também percebi que deu um um outro caminhar para a banda, assim, né? Ela falou da, da influência do jazz e eu fiquei justamente pensando nisso quando eu tava ouvindo ela cantando tal, né? Então percebe que a banda já deu uma outra caminhada já para um outro sentido também. E aí é muito, muito legal isso porque é a mesma banda, né? Mas a galera vai junto, né? Então constrói junto, assim. Vocês estão sentindo que a, a, o caminho, assim, das composições de vocês estão indo mais nessa, nessa mistura da música brasileira com o com jazz? Como fazem sem pensar a respeito? Então, você tinha até citado o Pink Big Balls, né? Que foi uma das nossas bandas. Era eu, e o Rodolfo, né, a gente tinha o Pink Big Balls, então a gente sempre foi ali do meio do rock, assim, né, então quando a gente fez a Varal Estrela com a Thaís Rolim, né, um abraço para ela até, nossa primeira vocalista, ela trouxe muito o lance regional de música brasileira, então virou essa mistura. Aí agora com a Mabi a gente meio que manteve, assim, esse lance brasileiro, rock e tal, mas acrescentou um pouquinho esse lance do blues, do jazz, né, que ela gosta bastante, né. E aquele álbum de 2019 que vocês fizeram com a Thais também ficou super legal assim, acho que acaba dando uma versatilidade muito bacana assim a banda, né? Porque vocês acabam traçando um caminho assim bem, bem plural né? nas músicas, né? Sim, foi, como eu disse, foi de 2019, né? Finalzinho. E daí a gente veio para São Paulo pra trampar e... Uhum. e daí teve a pandemia e tudo mais, mas estamos firmes agora. E próximos projetos, tem mais composição para sair, videoclipe. Vocês gravaram coisa também na pandemia, né? Teve bastante videoclipe, né? O que vocês estão aprontando? A gente tem uma surpresinha aí já com videoclipe. É... tá muito legal, a gente está muito ansioso para lançar. Não sei se eu falo aqui o nome. <risos> que é surpresa. Spoilerzinho. É uma música que se chama Miguel. Foi composta pelo Rodolfo. É e é, fala de de uma de uma espera que você tem de alguém chamado Miguel que traga alguma notícia uma alguma coisa para você que vai mudar a sua vida né então o Rodolfo se inspirou muito num livro que ele leu sobre o arcanjo Miguel e quando ele fez a música é, ficou na verdade ambíguo assim quem é Miguel né é, então a gente é, na letra fica falando várias vezes que a gente tá esperando algo que o Miguel traga pra gente e tal. E a gente falou, Miguel pode ser qualquer pessoa que vai trazer para você uma coisa, um entregador, qualquer coisa. É uma pessoa, um amigo, um anjo, né? É, então, eu acho que é uma das boas surpresas que vão vir aí pela frente e a gente tá bem animado, assim, com, com essa música que tá para sair. É a produção de Miguel, né, que vai ser nosso próximo single, acho que janeiro ou fevereiro, vai ser comecinho ali do ano. É, teve a produção do Rafa Barone, que tocava com a Lineker, né, ele toca com os Caramelos, né. E é isso aí, né, foi muito legal, vai ser um, uma experiência nova também, vai acrescentar algumas coisinhas novas, assim, na, na varal, né. O que eu acho legal também é, é que, assim, nessas parcerias que vocês foram construindo durante a pandemia, né, e acho que muito da cara de pau de vocês também, de ficar cutucando todo mundo, né? Eu acho que saiu muita coisa bacana, assim. E aí eu acho muito interessante, às vezes as pessoas não conhecem, assim, a área mais underground da música, tem, tem muita parceria, tem muita gente bacana e tem muita colaboração, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, porque é um pouco da cara, é um pouco, assim, eu vencer um pouco, às vezes até um, um, um certo receio ali, ó, será que tá bom o material e manda pra um, manda pra outra, vamos fazer um negócio junto e tal. Eu acho que não tem outro jeito de fazer música, é, sem ajuda de todo mundo. né? A gente estava até falando sobre isso esses dias, que nós somos uma classe, classe de artistas, né? classe artística. A gente sabe os perrengues que a gente passa e tal. É, então, a gente conta com a ajuda das pessoas e a gente também se disponibiliza a ajudar as pessoas é, como a gente pode. né? Então, é, infelizmente, a gente passou nos últimos anos por ataques à cultura e tal. e Então, é, ficou mais gritante assim essa necessidade da gente estar tá junto e se ajudar, né? de, de dar as caras, de de aparecer nos lugares. É, eu tenho falado para os meninos que eu tenho aparecido em várias jams que tem rolado em São Paulo. E eu sou assim, eu dou as caras, posso cantar uma música, tal, às vezes apresento música autoral nossa, assim, né, nas jams, e vira uma coisa completamente nova. Então, eu tenho dado as caras, assim, e tenho conhecido muita gente, muita gente que quer criar comigo, com os, com os meninos também. É... E não tem outro jeito, né tem que ser assim. Cara, eu acho que é isso mesmo, assim, até eu acho que uma das das grandes coisas que a música proporciona são esses encontros, assim, mano. É a grande... É, para mim, assim, é um, é um dos grandes acontecimentos que, que ocorrem. Muito bem. Gente, valeu demais a participação, vocês terem vindo de São Paulo para cá, né? Vão tocar também por aqui, né? Então, aproveitar para conferir o show de vocês. Mas valeu demais, assim, fico na expectativa desse material que vai sair em breve aí. Muito bom. Valeu mesmo, mano. A gente que agradece, hein? Que agradecemos. Esperamos voltar aí com músicas novas também. Certeza. Entre quatro paredes